Olá membros vamos então fazer o fechamento do dia aqui vou passar para vocês aqui basicamente que eu estou de olho para o Bitcoin repassando alguns pontos que eu comentei na Live de hoje né então quem não assistiu a Live acredito que é importante dar uma olhada mas eu vou tentar simplificar e mostrar o que que a gente viu hoje esse essa esse vídeo aqui vai ficar aberto para todo mundo uh, excepcionalmente porque muitas pessoas perguntaram como é que é né o como é que funciona né o, o esses vídeos para os membros enfim aqui tá um exemplo exatamente como funciona a gente vai direto ao assunto sem firulas tá então quem quiser uh, participar e se, se tornar membro do canal ou VIP vou deixar o link aqui na descrição e comentário fixado tá bom então não deixe de participar eu acho que é bem importante porque Uh, eu vou estar atualizando o mais frequente possível as pessoas aí no, no YouTube né, em relação ao Bitcoin também você pode participar ali do, do Discord que é bem bacana também eu aconselho fortemente você se tornar VIP né pelo menos se você já é trader aí afiliado eu vejo que tem muitas pessoas que já são afiliadas aí estão operando né e de fato ainda não se cadastraram então não, não deixe de aproveitar essa oportunidade né se torne VIP hoje mesmo e também um, se inscreva no canal aí, né? No caso, tente, tente participar da parte de membros porque realmente é bem importante. Tá bom? Então vamos lá, galera. O que, que tá acontecendo com o Bitcoin aqui? O que eu tô de olho, né? Primeiro, essa o que que eu comentei hoje para vocês na live, basicamente, tá me preocupando aqui é o seguinte: o que tá acontecendo nessa região o que aconteceu nessa região aqui, ó, para o Bitcoin, tá, tá me parecendo querer se repetir agora aqui, né? nisso aqui, tá? Então, quase com fractal aqui, né? Não perfeito, mas quase em fractal. Por que está acontecendo, né? O que que eu estou aqui observando? Olha só. O Bitcoin fez essa pernada aqui de baixo, olha só, a região que ele foi buscar aqui, ele foi buscar a região de 50% Fibonacci aqui, ó. E essa foi a última região que ele conseguiu subir aqui de fato, buscar nessas regiões Fibonacci, depois ele só caiu e rompeu para baixo, né? Então, incrível aqui, se vocês olharem depois aqui também, olha só o que aconteceu. Ele dessa pernadinha aqui para baixo, o Bitcoin buscou a região de 68, tá? Então, esse é o nível que eu estou de olho aqui agora para esse último movimento Bitcoin. é Obviamente, a proporção aqui, o tempo que a gente andou aqui é bem bem maior, né? Obviamente. Um, e aqui também foi a questão da FTX, né? Esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Mas uh, olha só o que aconteceu aqui, ó. A gente teve essa pernada para baixo. Né? E o Bitcoin buscou aqui testar onde aqui agora? Bem próximo da região de 50% Fibonacci. Ó. 50% Fibonacci não conseguiu subir e já devolveu tudo e a forma como ele devolveu foi bem parecido aqui ó é bem parecido com o que aconteceu aqui ó não conseguiu dar pullback se vocês olharem aqui em tempos menores vou mostrar para vocês aqui agora ó ele simplesmente foi caindo aqui sem conseguir fazer um pullback uh, forte ó tá então fez um pequenininho é né? praticamente não andou, de, não andou de lado aqui depois fez uma armadilha e subiu com tudo então foi exatamente o que, que eu vi aqui acontecendo agora nessa região, então eu vou baixar o tempo, o tempo gráfico aqui para a gente poder ver exatamente isso aqui acontecendo, tá, só para a gente poder ver os candles melhor aqui, tá, então olha só, até então, vou tentar essas linhas aqui que já não estão me ajudando muito, tá, eu peço desculpas para vocês, mas eu começo a desenhar um monte de linhas aqui, mas elas me ajudam sim, tá, porque olha só, aqui já bateu nessa linha, enfim, então olha só, então o Bitcoin ele simplesmente fez bem parecido, ó. uma pernada para baixo, quase não teve pullback, praticamente nada, uma porrada para baixo, andou de lado aqui e fez a magia e subiu com tudo. Tá? Então onde que eu tô esperando o Bitcoin buscar aqui agora? Ele tá buscar essa região de Fibonacci esse topinho aqui, tá? Fundo para mim aqui é a região de 50%, é 17.300, região de 68 aqui, 17.500 dólares, tá Então, eu imagino aí que até sexta-feira a gente pode a gente possa já ter esse movimento aqui consolidado. Tá lembrando que a semana a gente vai ter aqui alguns indicadores econômicos saindo aí, né, como por exemplo aqui na quinta-feira, Uh, na sexta-feira a gente vai ter o PCI, tá? Isso é importante lembrar e também na na qu... ah, quinta-feira vai ter o vai ter o pedido o... o... de seguros de emprego, tá? Então esse aqui é um outro indicador importante e na sexta-feira o PCI. E é possível que eles saiam bons, é possível que eles saiam bons, né? O mercado se anime de novo, né? A gente tem um... mais um pumpzinho aí uma correçãozinha, um pullback na tanto nas pequenos quanto no Bitcoin tá só que tem que cuidar porque essas zonas aqui na minha opinião a gente buscando aqui a chance maior é a chance de romper esse topo aqui ele é muito baixo na tá, minha opinião então o que eu estou de olho para o Bitcoin aqui agora o movimento que eu estou buscando aqui a oportunidade de trade é nisso aqui ó tá nessa né, nesse movimento aqui Retestar testar essas zonas de Fibonacci 618. tá é, eu acredito que a região 17.300 tem grande chance de a gente testar buscar né uh, até tem pontos de liquidez importante aqui que também foi uma região de resistência que tem uma região vermelha então, para mim isso aqui é a chance grande de pegar, tá? Então, entre isso aqui, isso aqui ser primeiro primeira ordem de short, a segunda ordem de short aqui, vou botar umas ordens mais acima pra garantir, tá? Mas eu vou escalando ordens aqui, mas já vou entrar mais pesado nessa região de 7.300, tá bom? Não vou esperar pra ver se pega o oito tá? É... Então, assim... Tá um pouquinho difícil o Bitcoin subir aqui agora, porque o mercado tá muito otimista, né? O Launcher Trade tá lá para cima, enfim, então é, tá, tem esse problema aqui, tá? Mas, na minha opinião, essas regiões aqui, já estou escalando o de Shorts, tá? Pra gente já começar, depois de lateralizar aqui, né? Começar a lateralizar aqui, em algum momento a gente pode ter esse rompimento para baixo, tá? O que eu estou imaginando aqui, o que eu estou mais acreditando pro Bitcoin é esse cenário, tá bom? Uh, então, aqui nesse momento, eu já, hoje, né, de manhã, eu, eu escalei aqui algumas de Shorts na né, Bybit, Tá? Então botei aqui o order shot, obviamente essas ordens que eu vou revisar o, as, o tamanho, o tamanho delas aqui, mas pode ver que é de 17.300, 17.400, 17.500 até 17.710, 17, 17.608. Tá? Então vou escalando o de shot aqui agora. Tá nesse momento eu não estou em uma posição eu fiz um scalpzinho hoje bem rápido de long no Bitcoin aqui nessa região tá porque a gente tinha liquidez acima ele começou a cair cai, cai aqui eu fiz um longzinho para buscar liquidez acima tá então foi um, foi um longzinho bem rápido e um praticamente um scalp aí um movimento muito muito rápido e bom que eu consegui aproveitar Tá, mas agora estou escalando shorts nessas regiões, tá, basicamente eu estou faz, fazendo, e a manter, eu já aumentei a alavancagem aqui para 20 vezes, tá, então basicamente eu estou tentando é, usar aqui a minha, a minha margem da melhor forma possível, porque eu vou, também vou estar tá interessado em shortar altcoins, que eu vou postar aí um vídeo sobre altcoins, é, talvez amanhã ou depois de amanhã, tá, vou fazer esse vídeo que eu prometi para vocês aí, sobre quais altcoins que eu vou estar tá mais interessado em shortar, Tá bom então essas são as regiões que eu tá interessado em, em shortar o Bitcoin vamos ver por que aqui então high block de novo uh, esses são os pontos de criação aqui da BitMEX e olha só como pegou lindamente aqui essa região pessoal eu tinha um long aqui para o Bitcoin nessa região que quem é membro do canal aí tá, acompanha esse vídeo eu mostrei que eu tinha ordem de long eu tinha longs aqui nessa região e foi exatamente eu também um stop aqui sim tá mas acabei entrando uma posição de long muito bem aqui mas eu acabei antecipando fui um pouco mão de alface fechei, fechei essa ordem muito cedo né é, porque eu tinha tomado esse stop aqui não queria ficar muito arriscando então mas agora aqui pessoal é só esse que pegou lindamente essa região é impressionante como esses pulso que criação da bitmex funcionam bem então eu recomendo fortemente vocês a uh, posicionem essas seus ordens short longs aí nessas zonas tá principalmente quando elas são, fre são fresquinhas assim como a gente viu aqui porque essas são zonas que a gente pode sim de ficar de olho para shortar tá bom então para mim aqui que estou interessado em entrar mais pesado nessa zona aqui tá? Porque a gente tem duas, inclusive dois pools de criação aqui no mesmo nível, tá? Ó, 351, 353 para dois níveis de alavancagem diferentes, isso aqui seria um nível de short de 25 vezes, short de 50 vezes, então 17.300, boa chance de pegar, depois a região aqui 17.400 e pouco, 440 e depois 720 e 17.835, tá? Eu já acho difícil de buscar essa zona aqui uh, acima, eu acho que vai ser um pouquinho difícil de buscar, na minha opinião, tá? É... Eu acho que vai ser bem, bem complicado do Bitcoin romper esse topo aqui. Não estou acreditando nisso. Então, é essa a forma que eu estou me posicionando aqui agora no mercado. Olhando aqui, então, o Block 12 horas, só para a gente passar rapidamente aqui, então, a gente pode ver é, liquidez sendo formada mais abaixo, tá? Mas a região 17.400, uh, 17.100 até a região 17.400 que tem liquidez. Então, 12 horas, que é interessante a gente posicionar essas ordens shorts para cá. E está formando muito abaixo aqui, tá? isso aqui está me preocupando já para possível um cenário mais baixista aqui e também nos sete dias que é o tempo que eu mais gosto de olhar aqui no reblock no, no a gente pode ver que a região 17.350 muita liquidez tá tá formando também energia 18.300 mas não estou acreditando que o bitcoin vai buscar essa região então meu stop vai estar acima disso aqui obviamente né é, para mim em shorts você interessante na região 17.300 tá mas eu acredito que a gente pode pegar assim a região 17.500 também Tá bom? E depois voltar a testar as regiões mais abaixo. Então, a gente pode até, inclusive, voltar a realizar aqui, fazer uma realização nessa região 16.100. É o que eu vou estar buscando fazer. E olhando aqui também os, os, os pools de liquidação na Binance, a gente pode ver que tem muita liquidez aqui, ó, muita liquidez de shorts nessa zona aqui de 17.300, tá? Então, essas linhas verdes são shorts aqui de 50 vezes, tá? Então, realmente tem bastante short aqui para poder ser liquidado nessa zona. A gente está com delta ainda... Uh, vermelhinho tá bom então assim quem até inclusive ficar interessado em buscar longs eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho o que você pode fazer e também aqui no High blog no, no Kingsfisher tá um pouquinho ruim aqui no Kings, Kings Fisher tá não tá tão preciso que nem o Block, mas realmente mostra que região 17.300 como ponto importante de liquidez aí tá mas tá formando bastante acima também tá existe todo esse risco eu já comentei para os membros também que existe o risco tem que ter stop loss de qualquer forma não dá para brincar sem stop loss não tá pessoal mas eu vou estar interessado em shortar com uma stop loss acima da região ali dos oito e dólares mais ou menos que eu vou estar querendo fazer, tá bom? Um, então, só passando aqui rapidamente, e, obviamente, por que o Bitcoin ele, ele rompeu aqui, tá? Eu, eu até comentei rapidamente com vocês, mas acho que não entrei no detalhe, porque ele fez rompimento para baixo, que é interessante a gente entender também, porque aqui, ó, pessoal, essa armadilha a gente tinha, o, o, o Open Inter subiu muito forte, eu comentei na live, inclusive, sobre isso. O Open Inter subiu muito, muito forte com, com o Long também subindo, né? Então, isso gerou liquidez mais abaixo e a gente teve essa porrada aqui para pegar liquidez antes de subir, tá? Então, realmente isso aqui eu podia ter, a, a, o correto ter feito aqui nessa região seria ter, de fato, uh, soltado aquele Long lá, né? Eu podia ter tirado um lucro aqui legal no Long. E decidi segurar a posição, né? acreditando que a China não ia perder a região dos 16.500 e acabei sendo tomando esse stop, né? mas acabei fazendo uma compra boa também, então acabei não sair prejuízo não, saí não né? mas o movimento que eu queria buscar para o Bitcoin eu não consegui de fato fazer. Tá? Mas paciência, é importante a gente ficar de olho nisso aqui, o Open Interest teve um grande movimento, aqui, um grande delta aqui também, tá? com muita, muita venda a mercado, muita liquidação tá então isso aí foi a busca de liquidez para o Bitcoin para poder para poder subir tá a gente tá vendo bastante ordem de venda aqui nessa zona aqui ó 17.200 para cima muita ordem de venda aqui sendo posicionada também tá esse é um ponto importante e cara é basicamente isso tá eu estou enxergando aí, esse fractal aí que repetindo para o Bitcoin é, então para mim eu estou aqui de olho agora para buscar shorts nessa região quem ficar interessado aí em, em longs. Eu acho que sim, a gente pode voltar, de repente, aqui, né, fazer um Fibonacci nessas zonas aqui e tentar ver se pega e testar essas zonas aqui de novo a gente poder entrar em long, né? Eu acho que seria possível também disso acontecer, de, de a gente fazer isso, tá? Então, vocês podem olhar o Fibonacci para tentar posicionar ordens de long, mas como tá um pouco arriscado aqui, é, eu prefiro ficar de olho mais aqui no, no High Block 12 horas, tá? Que eu gosto de fazer. Eu fico, eu fico todo dia aqui, eu fico uh, praticamente atualizando isso aqui, porque hoje eu fiz um scalp muito bom usando o High Block, Tá? Então, quando a gente tem muita liquidez aqui na minha região e acima e o Bitcoin corrige muito com essa cair, eu já entro numa operação do lado contrário, tá? Então, você pode ficar de olho em 12 horas aí é que eu recomendo vocês fazerem, tá bom? Uh, eu vou estar atualizando vocês sempre aí também no Discord, tá bom, galera? Então, é basicamente tem isso pro fechamento do dia aí, tá bom? Uh, geralmente, eu aqui, uso, inclusive, a, a, os, os vídeos aqui para... Os membros eu não faço nem com o vídeo aparecendo. A gente vai direto ao assunto mesmo, mas eu queria aqui mostrar para as pessoas mais ou menos como é que é a estrutura aqui dos vídeos para os membros. E tem a live também que eu fiz hoje, que vai ser mesmo, no mesmo modelo, tá? Quem for membro vai poder participar no Discord ali. Se você for VIP, você pode fazer perguntas é, por áudio, tá? Para mim, então vai ser bem bacana esse projeto. Acho que você vai ter uma... É, um pouco mais suporte para poder estar tá operando aqui esse danado do Bitcoin que não é não é moleza não tá bom pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado e a gente se vê amanhã para mais um update um abraço